Chocolate, eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta, para nada. É chocolate que eu quero beber Chocolate, Chocolate, Correio. Chocolate. Correio. chocolate, eu só quero chocolate Só quero chocolate